Comecei a dublar é, voz de menino, de garoto, de adolescente, né, e, e eu não sabia que eu tinha condições de poder fazer isso. E eu fiz, eu fiz séries com, com a minha voz, né, e, e ficou muito legal. Esse trabalho, por exemplo, que surgiu, né, a, a, vamos falar aí da Olivia Palito, né, a Olivia Palito ela é uma voz de, muito diferenciada, né, eu também nunca podia imaginar que eu pudesse ter, fosse fazer, eu tivesse um alcance para fazer esse tipo de, de voz, né uma voz, é, assim, é, é uma voz desenhada, literalmente. né oh, oh, socorro, papai, O Brutus está aqui! O personagem mais difícil que eu encontrei para dublar foi o Tigrão. Um desenho chamado pu o Tigrão fala muito depressa, com a língua assim, entre os dentes e, de vez em quando, ele, então, uhu, ele tinha uma risada agudíssima que ele intercalava durante as frases, muito difícil. Eu considero o dublador do Tigrão, no original, o americano, um gênio, um gênio. Quem que imita na mesma, na mesma frase... O Google e o Cebolinha, é tão aleatório que deu certo. A do Cebolinha, eu acredito que é, que é mais redondinha. Olha que essa voz nem é minha, hein? Mas eu escuto, eu consigo ter uma referência, é, é mais redondinha. Então, ele vai falar... Mônica, eu vou pegar o seu coelho encaldido. E aí ele tem essas quebras do agudo, que fala, por exemplo... Eu vou fazer um plano infalível? Tem que dar esse agudinho, porque senão fica assim... Eu vou fazer um plano infalível. Aí desconfigura o Cebolinha. A voz do Google é mais, em 200 metros, virem à direita, você chegou ao seu destino. E ela tem várias nuances vocais, a voz do Google, porque ela não pode, ela não pode demonstrar quebra, ela não pode demonstrar animação, ela não pode demonstrar sentimento, ela é simplesmente assim, kkkkk, zero resultados encontrados, Pã! Acaba. Então as duas têm configurações vocais totalmente diferentes e eu fui me acostumando, tanto que eu faço no automático. <música>